O Enem PPL de 2021 trouxe o reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde do Brasil. Para quem não sabe, o PPL é aquela prova do Enem para quem não conseguiu a aplicação de primeira, né? Quem por algum motivo de saúde, no caso agora de doenças é, de origem da Covid, né, ou outras pneumonias que não conseguiu a aplicação e aí precisou fazer essa outra aplicação que foi o PPL e ele trouxe um tema extremamente nichado né mostrando aí um novo posicionamento junto ao Enem que de fato é aquele que precisa que você siga bem dentro dos moldes do tema né que não te deixe sair realmente não dê margem para fugir do tema caso você fuja você fica de fora do Enem né então, eu vou colocar aqui na tela para vocês até Olha só, vamos ler juntinho, exatamente juntinho aqui, ó. O tema vai aparecer aqui para vocês. Eu quero que vocês leiam o que tá escrito aqui, ó. Apareceu assim. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua vida, ao longo da sua formação, redija texto dissertativo, argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, abre aspas, reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde do Brasil, apresentando proposta de intervenção e respeite os direitos humanos. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então eu tenho mulher, eu tenho contribuição, eu tenho ciências, eu tenho saúde. Não é o papel da mulher na ciência, não é a contribuição das mulheres na ciência, mas nas ciências da saúde, especificamente nichado no Brasil. Chá, isso é um problema social? Sim. Isso é um problema social. Quais são os problemas sociais que envolvem esse tema? Né? Covid vem com tudo, né? Porque a gente tem a jornada de trabalho, a família, o filho em casa, tá? O home office, saúde não fez, a exposição. Eu tenho a questão da valorização da mulher no mercado de trabalho, né? Que a gente sabe que existem os dados. Dizem que a mulher sempre ganha menos do que o homem no mercado de trabalho. A gente tem as duplas jornadas femininas. Então, sim, nós temos um problema. Porque eu vi muita gente falando, disso, mas isso não foi problema social? É um problema social, sim, interfere diretamente na vida das mulheres. Para você que fez e para você que olhou depois, e eu tenho aqui a proposta de redação na minha mão, né? a gente teve uma diferença este ano né? nessa aplicação dos outros, dos outros temas. Não trouxe nenhuma estatística. O PPL não trouxe uma estatística, que geralmente o Enem traz algum gráfico, alguma pesquisa, alguma estatística. O que ele trouxe aqui para vocês? né? Ele trouxe o texto 1, um, que falava assim, ó, vinda de uma família abastada, viúva e irmã de militares, Ana Neri foi contratada como enfermeira para auxiliar o corpo de saúde do Exército Brasileiro. Ah, e Vai falar de 1870. Então, vou trazer uma personalidade brasileira. Depois do texto 2, vai falar de uma pesquisadora que, né, que é a pesquisadora Adriana Mello, que ela foi pioneira em identificar o vírus do Zika, que é vírus, do Zika, é, com a microcefalia, o nascimento de crianças brasileiras, que teve muito isso é, há um tempo atrás, quando veio o, o a dengue, o Zika e o Chikungunya, né? E aí essa pesquisadora, Adriana Mello, foi pioneira nessa identificação da relação. No texto 3, a gente teve a vida de uma médica entre seis hospitais e três filhos durante a pandemia. Então, dupla jornada, empoderamento feminino, né? O cuidar da casa e cuidar do trabalho, que é muito importante quando a gente fala do papel da mulher, não dá para desligar disso. E aí, por fim, a gente traz uma ilustração, né? Lá no texto 4, que é uma ilustração de uma criança brincando de médico, brincando, e aí tem uma uma, segurando uma bonequinha, uma bonequinha enfermeira, né? Então, pela primeira vez, a gente não trouxe, por exemplo, os dados de dupla jornada, os dados de até mesmo doenças psicológicas que poderiam ser, né? A saúde mental das mulheres, ah, poderia pensar em um bem-estar feminino, formação das mulheres, né? A gente poderia trazer aqui dados, né? Nem poderia ter trazido, né? Dados comparativos de mulheres dentro da ciência versus homens na ciência a dupla jornada de trabalho, né, as bolsistas, a questão dos empregos depois que elas saem dessa contribuição, como que elas são colocadas no mercado de trabalho efetivamente depois ou paralelamente pesquisa e mercado de trabalho e vida é, de dona de casa que acontece realmente, né, Esse, a mulher em de todos esses pontos então, eu acho, assim, que o Enem partiu aqui para uma questão que ficou quase filosófica, que deu um pouquinho de trabalho para o candidato perceber que isso era um problema social, tá? É um problema social, como todos os outros problemas sociais, mas talvez, por não trazer dados, pode ter confundido um pouquinho a cabeça desse candidato, né? E... Qual seria a proposta de intervenção, né? como intervir na ó, contribuição? Poxa, Chay, parece que isso não é um problema social, mas é é um problema do ponto de vista de como essa mulher consegue fazer parte, né, dessa sociedade? E aí vocês vão dizer para mim, Chay, eu precisaria saber é, alguém conhecer outras pessoas, personalidades da saúde para poder citar? Não, poderia ser. Poderia né, trazer outras mulheres que fizeram grandes feitos brasileiros para comparar, por exemplo, profissões, tá? para comparar épocas. Poderia trazer a perspectiva da mulher, né, a valorização da mulher brasileira ou a falta de valorização da mulher brasileira. Eu acho que, como não trouxe dados dentro aqui da redação, e quando eu olho aqui a proposta, me vem muito isso na cabeça... Parece que fugiu um pouquinho desse, dessa perspectiva de dados para virar problema social os candidatos. Não sei se vocês que estão aqui me assistindo, quando receberam essa redação, também sentiram esse incômodo, né? Chai, será que o Enem vai mudar? Será que agora a gente não, tá mais, não traz mais dados? Fica para o estudante trazer ou não esses dados? A gente não sabe. A gente vai ter que esperar a próxima prova para ver se a gente teve uma mudança aí Nesse comportamento. O tema não é um tema que surpreende. O tema é um tema extremamente atual. né? Precisaria ainda assim. Fazer toda aquela estrutura. Fazer, fazer o básico de estrutura. Que era. Usar né, a paráfrase. Para demonstrar que a gente tem um, uma, um problema nessa mulher. Enquanto pesquisadora hoje. E ser reconhecida essa contribuição da mulher. É, poderia trazer... Constituição Federal, que vai dizer que todos são iguais perante a lei, né? mas que, no entanto, a mulher tem muito mais jornada do que o homem quando assume as tarefas de casa. A gente poderia pensar é, em quais são os, os dois, né? as duas viradas de chave aí. Hoje, que a mulher, a mulher é empreendedora, a mulher que busca algo a mais. E por isso que eu gostaria muito daqui da quantidade, né? Ter o dado, aqui eu acho teria fechado... A, a ter os dados de quantas mulheres hoje estão nas pesquisas e quantos homens. É pra gente dizer, bom, a gente percebe que esse número é proporcional a tal situação. não ficou um pouquinho vago. Então, nesse ponto aqui, eu não gostei. né Eu gostei do tema, mas eu não gostei do ponto de falar sobre não trazer dados e aí eu acredito também que muitos candidatos levaram somente para o lado da pandemia quando a gente não tem só o lado da pandemia a gente tem um lado de comportamento a gente tem um lado de crença a gente tem um lado é, de injustiça social mesmo que acontece com a mulher e as jornadas eu eu falaria levaria muito para essa questão das jornadas e das mulheres também vistas assim enquanto uh, competentes e igualitárias né em questão de capacidade, em questão de pesquisa, em questão de reconhecimento. Poderia falar ah, prêmio Nobel, né? Grandes personalidades. Então, eu acho que nesse campo aqui. Porque mistura bastante isso, né? Trouxe lá em 1870, uma comparação de época da Ana Neri. Falou de uma médica que se divide os hospitais. E falou sobre uma pesquisadora que foi inovadora. E fala também do sonho de criança de ser né, é, médica aqui. Eu acho que também trouxe bastante por esse lado... Uh, claro, vai falar da contribuição na saúde, mas a gente não precisaria falar só de médicas, a gente poderia falar de enfermeiras, pegar uma perspectiva das guerras, né, o comportamento das, das mulheres que, que usavam né, a, a toquinha com a enfermeira para não serem violentadas durante as guerras. Então, esse papel que a mulher vem desde o início em relação à pesquisa e a contribuição para a saúde lá na guerra... Ir para combate, para ser enfermeira, para ajudar os, os homens na guerra. Então, ter a sua contribuição, que é tão importante quando estar em combate. Né? Então, dá, dá para pensar muito. Se parar assim, a gente consegue pensar muito. Mas eu vou fazer uma crítica, porque acredito muito que o Enem limitou um pouco aqui na hora que ele não abriu mais e trouxe dados para esse candidato. Mas vocês vão me contar, né, o que, que vocês acharam. Essa foi a minha visão. Conta pra mim qual foi a sua argumentação, quais foram os seus pontos críticos, né? E como você se sentiu ao ler esta proposta de redação, que foi muito interessante. Parabéns por terem abordado o papel da mulher num papel tão bonito, né, que é tão, e tão importante, que é a questão da pesquisa na saúde brasileira. Na pandemia a gente viu aí as mulheres se desdobrando, jornadas, e aqui como diz o texto 3, né, é, dando conta de tudo. Então, do Covid, da família, das crianças, do estudo do home office, né? E acho que o, o, a intenção do Enem foi essa, mas faltou um pouquinho na hora dos dados. Eu quero te encontrar na próxima aula, nas nossas próximas semanas. Toda semana tem de novo aqui pra vocês e sempre nas nossas redes sociais. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal ainda, aproveita, né? Deixa o seu like, ativa as notificações, fica por dentro aqui do canal. Porque toda semana tem um vídeo novo pra vocês. sobre a professora Chene Farias, do Redação Online. Quero te ver cada vez mais aqui. Beijo, beijo, beijo.